Minha diretriz é ajudá-lo. Aqueles que o comandam são sábios. Mas eles não controlam minha alma. Começou. Oh. seu heroísmo fracassado senhor A ordem. Eu não me rendo a ninguém. Os lords da ordem acreditavam que a terra não poderia ser salva, que somente o mal de Brainiac poderia restaurar a ordem. Eu sabia que recusar o destino dos lords os irritaria e que eles tentariam me destruir. Qualquer outra pessoa não teria para onde fugir. Felizmente, eu ainda tenho amigos em planos inferiores. A casa dos mistérios guarda o elmo. -Well, os feitiços de Zatanna e Constantine me ocultam dos lordes. Mas foi a filha de John, Rose, que me deu o maior presente de todos. Minha esposa Inza, de volta à vida e de novo nos meus braços. Pela primeira vez desde que assumi o elmo, eu não sei o que o amanhã trará. E isso é perfeito.